Direto, então, já apresento a Maite Freitas, que é atriz, poetisa, produtora cultural, o Écio Salles, que é escritor e também cofundador da Festa Literária das Periferias, a FLUP, e o Flávio Renegado, que é rapper e ativista cultural, para compor aqui a nossa mesa de debate. A gente vai abrir, então, para... Mais ou menos 15 minutos, né? como a gente está com um tempo uh, mais ou menos uh, comprimido, porque a gente tem o Islã do Brasil que o povo quer que é super importante que a gente acompanhe, sete, então a gente vai abrir uma rodada de questionamentos após a mesa, e vocês me perdoem que eu vou ser duro no tempo. Tá, então, já aviso, já aviso antes para dar tempo da gente encerrar no prazo. Eu vou começar aqui, então, passando para Maite, Ladies First, e depois a gente segue o debate. Ladies, por último, pode passar para você. Então, Écio. Tá, gente, boa noite. Queria agradecer muito o convite, passar esses dois dias incríveis aqui, aprendi horrores, é, conheci pessoas sensacionais. Reencontrei outras, igualmente, sensacionais, e vou tentar, na verdade, é... bom, eu tinha planejado um pouco diferente, mas dada essa pressão do tempo, que eu já imaginava que fosse ocorrer, eu vou tentar é, passar algumas linhas gerais aqui, que na verdade não vão explicar quase nada sobre o que eu faço, mas depois eu vou passar um vídeo e eu tenho mais ou menos, sei lá, 150 vídeos ou mais bacanas que a gente produziu na história da Flup, que é uma história de sete anos feitos em abril, é, mas esse em especial, que é o resumo do ano passado, eu acho que a equipe que, que captou o audiovisual dele é, conseguiu pegar não só as informações sobre a Flup, né ainda ainda por cima tem eu falando de novo no vídeo, então para não encher muito, né não ficar over a minha presença, eu vou falar menos um pouco aqui, eu vou pedir para você, quando der cinco minutos, me avisar que deu cinco minutos, para eu poder, porque o vídeo tem dez. Né? É, então, eu vou deixar o vídeo falar por si, porque no vídeo tem muitas vozes falando. E uma das questões que orientou a criação da FLUP em 2012 foi exatamente a de criar um espaço para que essas vozes se manifestem. A primeira coisa que eu acho importante desfazer de equívocos sobre quem não conhece a Flup, é de que é um evento literário. Ela é um pouquinho mais, ou sei lá, um pouquinho menos que um evento literário. Ela, na verdade, é um processo de formação de novos escritores que culmina com um grande festival literário. E a gente vai, o vídeo que a gente vai ver foi filmado numa das edições desse festival. Então eu vou tentar dar algumas linhas gerais aqui sobre o que a gente faz, e se houver tempo depois, a gente resolve as lacunas que eu necessariamente deixarei nas perguntas, ok? Se houver tempo e se houver interesse de fazer pergunta. Bom, não sei porque que eu vou ficar aqui na frente do Flávio, vou mudar para cá. Então a gente, a gente criou a Flup em 2012, a partir de... Três experiências que foram decisivas Para a minha vida e do meu sócio Júlio Que criou junto comigo essa história Uma é a da percepção De que Havia, né, na nossa experiência de trabalho, eu trabalhei no Afro Reg na década de 90, é, passei muito rapidamente pela Cufa, por, pelo Observatório de Favelas, por várias outras experiências na década de 90, e ali, a gente né, eu em especial, acumulei uma visão da vida que acreditava muito e que apostava muito nessa ação coletiva que interfere no território e que produz transformações, ainda que em microescala. A segunda é que, em 2008 eu fui parar em Nova Iguaçu, na gestão do Lindbergh Farias, como secretário de Juntos de Cultura, e em 2010 eu me tornei secretário de Cultura ali. Então, o gestor anterior, que era o Faustine, fez uma, um mandato, né, uma gestão incrível, né, muito transformadora, produziu muitos diálogos na cidade, e quando eu assumi, eu dei continuidade a toda a política feita, mas acrescentei, reforcei, incrementei as experiências em literatura. E reforcei também o papel do Júlio, que viria a ser meu sócio, que continuava na equipe, né, que estava presente desde o começo, e o Júlio é escritor, e nós dois tínhamos tido a vida transformada pelos livros, e percebemos ali, naquela cidade da Baixada Fluminense, de 800 mil habitantes, uma juventude muito participativa, muito interessada, e muito leitora, sempre estavam com o livro na mão, e, tal, e mais do que estar tá com livro na mão. Quando eram convidados a produzir um texto, esse texto era interessante, era um texto bacana. A terceira inflexão que nos motivou foi a existência no país de um festival que tem uma característica muito diferente do que a gente produz, mas é um fenômeno que não pode ser ignorado no país, que era a festa literária de Paraty, que num balneário. No, no Rio de Janeiro, no sul do Rio de Janeiro, reunia 700, 800 pessoas para ficar horas durante o dia discutindo literatura. Então, em, naquele mesmo ano né, de 2010, quando a gente começou a sonhar com a FLUP, saiu uma pesquisa do MINK, dizendo que no Brasil, apenas, é, os brasileiros liam apenas um, dois livros por ano. O que não era verdade, porque quando você faz a conta, eles arredondaram, né, na verdade, era um livro e meio por ano, e também pessoas que produziram a pesquisa disseram que a pesquisa foi muito maquiada, que não daria, se fosse, na real, nem meio livro por ano. E aquilo era estranho para mim, porque porra, onde eu ando, as pessoas estão sempre lendo. Né? Tudo bem, quase sempre é Game of Thrones, né o cabana, mas legal, eu respeito muito, desde que a pessoa esteja lendo e esteja gostando. É, acho que a leitura e a literatura tem muitas portas de entrada, e mais de saída ainda. Então, por isso que ela tem que ser interessante. Então... A gente, partindo desses três, desses três pressupostos, passamos a acreditar que era possível fazer algo parecido com a FLIP, mas reforçando N vezes mais né, a parte de formação, buscando dar, criar uma plataforma de, de ação para aquela juventude que a gente tinha conhecido em Nova Iguaçu, e achando que não era só em Nova Iguaçu que eles moravam, que eles deviam estar espalhados pelo Brasil inteiro. Então, com isso, em 2012, a gente começou um processo de formação que consiste, basicamente, de pequenos encontros, sempre aos sábados, sempre na casa de um parceiro, para ficar mais barato, de repente, de preferência um parceiro que já tem um equipamento de som, para não ter que alugar um som, né? de preferência um parceiro que já tem uma salinha refrigerada bonitinha como essa, o que em favela não é tão comum, mas também não é tão raro, e isso permitiu que, de 2012 a 2017... 2018 a gente começa a semana que vem com Martinho da Vila é, a gente tenha percorrido aproximadamente porque algumas se repetem outras é, é, a gente teve que desmarcar então né eu tô fazendo ainda esse levantamento mais preciso mas até onde cheguei foram 77 favelas diferentes da metrópole Fluminense considerando também Baixada Fluminense e São Gonçalo que é um né, São Gonçalo é mais ou menos como fazer uma parada aqui no Capão Redondo pela distância. Mas, considerando que aqui é São Paulo, né, para nós lá é mais longe ainda. Então, é, a gente não tem medo de lonjuras, né? então a gente acredita em fazer isso, não só para reconhecer a metrópole como um território importante de ação, mas também porque a gente acredita que, para a criação, a literária, inclusive, né? É, acho que o renegado vai con concordar, e qualquer artista que produz... A circulação é fundamental, que você conheça a cidade onde você vive, que você conheça as diferentes favelas. Então, a nossa molecada, todos eles, quase todos eles, né, raramente, para não dizer nunca, tinham andado nas favelas do Rio de Janeiro. Até por medo. Né? O tráfico de drogas, além de toda a violência, de toda a crise, de todo o problema que cria na cidade, no, no Rio de Janeiro... Ele cria um adicional à cultura. Boa parte da cultura do Rio de Janeiro, em especial das escolas de samba, se formou na troca, no intercâmbio. Então, por exemplo, a Portela ia visitar a Mangueira, a Mangueira ia visitar o Salgueiro, o Salgueiro ia visitar a Isabel, a Isabel ia visitar a Grande Rio. E, assim, essas trocas mútuas permitiram que as escolas de samba fossem um fenômeno cultural que são. Hoje as pessoas não fazem mais isso, muito menos as escolas de samba, porque a favela Mangueira agora é, é comando vermelho, aí se você for no Salgueira é terceiro comando, então você pode ser morto. Aí eu... Então essa lógica das facções de tráfico também impediu a circulação na cidade. Mas como a gente não ligava muito para isso, a gente fez, se você quisesse se tornar um escritor e publicar nos nossos livros, você tinha que comparecer nesses eventos, em todos eles. Então, a gente fazia em Vigário Geral, aí o cara ia lá e descobria que porra Frorreg criou um centro cultural lá de outro mundo. Véio, né? Ou ele ia na Mangueira e descobria que o centro cultural Cartola é um dos lugares mágicos que existem nesse planeta. Ou em Manguinhos, e não acreditava na biblioteca Parque que foi construída ali, que é um equipamento absolutamente sofisticado, incrível, e que... Ao contrário do que dizem os mais precavidos, empresta livros para a comunidade e até ali, aquele ano que a gente fez o primeiro evento no Manguinhos, já tinha quatro anos de biblioteca funcionando e apenas três dos mais de 1.500 livros que foram emprestados não foram devolvidos. Né? Então é um lugar incrível de se conhecer. né? Ou você vai na Rocinha tem uma biblioteca lá também, que é da mesma natureza dessas de manguinhos, e que é incrível. E aí você vê que favela na Zona Sul é diferente de favela na Zona Oeste. E que favela na Zona Oeste e na Zona Sul é muito diferente de favelas na Zona Norte. E que, embora sejam favelas, Complexo do Alemão e Batã, no extremo Zona Oeste, tem pouquíssima relação, até porque o complexo do Alemão é uma favela que, até outro dia, tinha teleférico, tinha posto de saúde, tinha duas escolas, e o Batam tem nada disso. né? É uma, uma favela muito mais desassistida. Então, esse olhar sobre essa cidade mais abrangente permitia também uma criação que olhasse para além do seu próprio umbigo né? e das suas próprias relações. A outra questão que a gente motivava, é que a gente pensava muito, era a motivação. Então, a gente trazia autores por exemplo, Luiz Rufato, que hoje é o escritor brasileiro com a carreira internacional mais sólida, mais consistente, mais incrível, e que todo mundo acha, ele, nossa senhora, seguga ele, caramba. Mas o cara nasceu em Guataguases, era filho do pipoqueiro e da lavadeira das cidades, né? e teve muita dificuldade, usou livros emprestados durante todo o ensino médio dele. Então isso, quando o cara que participa da Flup ouve o Rufato falando, ele imediatamente cria uma conexão e pensa, cara, se esse cara conseguiu, eu também posso conseguir eu também vou atrás disso, não é impossível. Né? Então, boa parte da nossa missão, da nossa tarefa, com a formação, é mostrar que não é impossível. Aí, quando esse processo acaba, a gente vai produzir os livros de quem conseguiu chegar até o final e fez as tarefas bonitinhas já deu cinco minutos. Né? Ainda não? Pô, que maravilha. Vou até falar mais devagar. <risos> porque eu fiz todo esse projeto, eu ocultei várias coisas no meio do caminho, para dizer que no final disso, sempre em novembro, aí a gente cria um grande festival literário, né, que é a FLUP propriamente dita, um festival internacional, com escritores do mundo inteiro, e com três competições de Slam, né, que a gente descobriu assistindo as coisas do Zap, daqui de São Paulo, né, do Roberto de que é a nossa parceira e MC desse Slam que a gente faz lá até hoje, e a gente criou uma Copa do Mundo lá internacional, né? O Rio Poetry Slam que traz 16 poetas de 16 países diferentes, inclusive o Brasil, a cada ano. Criamos uma versão nacional dele para trazer 16 poetas do Brasil que não se classificaram para disputar o internacional. E mais o Slam Colegial, que é um Slam entre escolas. O Emerson Caulo estava aqui até ainda agora é uma inspiração enorme para a gente fazer essa versão do Slam Colegial também. É... E, além de várias atividades, oficinas, engajamento territorial, né? boa parte das pessoas que a gente emprega no evento, e na, nos dias do evento, que ano passado, por exemplo, foi de 10 a, a, a 15 de novembro, nós empregamos 135 pessoas na equipe de produção, 49 sim, delas, mais ou menos, moradoras da comunidade, empregamos toda a parte de comida do evento, logística do evento, boa parte dela foi realizada por moradores da comunidade, então, produzir essa interação, produzir um grande festival, e criar uma espécie de vitrine, né? uma vitrine para mostrar, um, que a favela também pode ser um lugar de circulação da cidade, para não só para os favelados, mas para a classe média também. Nosso grande desafio era fazer a classe média carioca ir na favela, que é uma coisa que raramente acontece por medo, por desconfiança, por que é que seja. Então, é, assumir a favela como parte da cidade, e não como um lugar à parte da cidade, como as políticas públicas normalmente tratam. Né? É, produzir discussão de alto nível no campo da literatura dentro das favelas, com personagens, que muitos deles são da favela. Produzir diálogos e encontros né, a partir do território da favela. E aí, ano passado foi no Vidigal. O vídeo está no ponto aí? Esse vídeo... Foi gravado pela uma equipe que ficou lá o tempo inteiro, né, acompanhando o evento, e ele tenta fazer uma pequena síntese do que foi o festival no ano passado. E eu acho que essa versão aí mostra, é, captou também o clima que a gente tenta criar. Lembrando que há um mês, há, há, na verdade 25 dias da Flup, o Comando Vermelho invadiu o Vidigal e eh, tinha uma eminência de uma guerra sanguinolenta de acontecer lá. Então a, a, foi muito delicado negociar com polícia, com bandido, com um monte de gente dentro da favela, para que a gente não tivesse um cenário que inviabilizasse isso que vocês vão ver aí agora. Obrigado, gente. Os são liberos. Os são liberos. E então, eles têm não só uma oportunidade, mas uma obrigação to connect their voice to the times and to share that in a way that charges the society enough to transform it. And that's what we've been doing. Like who's going to speak up? Who's going to speak up? So when we see the people in the streets, we know the power of the presence of people. But we also need the power of the presence of art. The time is now. A gente acredita em vários tipos de revolução. E para mim a Flup é a revolução que eu mais acredito. Eu acho que a gente vive por marcas de vida. Eu acho que a gente está junto nesse momento revolucionário, junto com a Flup. Em um momento, inclusive, tão caótico que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo. Então eu acho que isso aqui é uma resistência. É, é um espaço realmente conquistado e que nesse momento tão complicado, a gente tem que fazer uma frente ampla para defender. É a grande festa literária da cidade, eu não diria das periferias. É da cidade, porque aqui é que se dá a troca. Aqui a gente já não pode definir muito claramente onde está a periferia, onde está o centro. E a Flup contribuiu para isso. Toda a Flup se tornou um acontecimento, né? e uma convicção, uma aposta, um caminho. Quando a gente definiu vir para cá, a gente acreditava que teria o ano mais tranquilo de nossa história. É... Em todos os sentidos. E, no entanto, nunca foi tão difícil. Fazer a Flup nesse ano, fazer dessa maneira e, e tão lindamente, é um milagre. E a Flup, de alguma maneira, é, às vezes até intuitivamente, né, ela sempre foi isso. Sempre foi uma busca de pensar esse Brasil que está vindo aí. Há uma barreira hoje, há, há uma tentativa muito grave, muito forte, muito brutal, de barrar esse Brasil, de tentar interromper a vinda dele, mas me parece que é tarde demais para isso. Através da arte, a gente tem a capacidade de perceber a nossa exploração, de perceber o nosso lugar no espaço, de perceber o tamanho da encrenque que a gente está. A arte é capaz de dar um soco né, numa, parede, numa parede obscura que separa a gente... Da nossa, da nossa condição. E um lugar como esse, ele tem a capacidade, um evento como esse, a capacidade de desconstruir, de quebrar esta barreira que nos separa da nossa percepção, da nossa consciência. Se houvesse uma iniciativa como essa de onde eu venho, com certeza, muitas das pessoas que teriam a minha idade hoje estariam vivas para ter a minha idade. Eu acho que é um evento único, assim, na história da nossa cultura. Nós precisamos, no caso do Brasil, reescrever livros, recontar histórias. Então, é, a periferia vem fazendo isso já há algum tempo e, desde lá, o trabalho tem sido intenso. Né? Então, tudo isso combina né, com, essa, com essa festa literária aqui, que é de todos nós, das periferias. A Flup, ela acaba mostrando que é possível realizar sem combate, sem virar inimigo de alguém, então mais que um evento, a Flup ela é uma chance para você se repensar. Acho que a literatura ela me faz sair acho, um pouco do, do lugar comum, sair da realidade, eu acho que é importante também no mundo que a gente vive, tão difícil, é, em que as Possibilidades muitas vezes são tão difíceis, acho que a literatura nos transporta talvez para um outro lugar, para um outro mundo de possibilidades. Acho que a literatura dá esse respiro, acho que faz a gente não perder a esperança, não perder a ternura. Às vezes as pergunta: me que é que você acha que Precisa para a criança melhorar o futuro das crianças. então sempre são três coisas. Educação, educação e educação. Quem é com a criança hoje não vai repreender um adulto no futuro. A FUPARC esse ano trabalha com a memória do Vidigal. Como envolveu várias escolas, instituições, lideranças locais, então é a história contada por nós. Então é a nossa história sendo difundida para os outros moradores, para as outras gerações, por nós. Isso só foi possível com essa parceria com a FUPARC. A comunidade aderiu, a comunidade abraçou a causa. E tá todo mundo se sentindo representado e a Flup ela vem justamente para colocar a arte na rua, a poesia na rua, e nesse momento tudo para. A gente se ela paz, todo mundo fica em paz. Foi surpreendente. Foi surpreendente, o morro inteiro desceu, a favela parou para querer contar e preservar sua memória. Isso é revolução. Pequenos gestos que se transformaram em grandiosos. Olha o tamanho desse movimento Flup aqui. A FLUP é um processo, esse ano, eu diria, heróico, de, no meio ah, de uma guerra né, que a gente vive, acreditar no poder da poesia, da literatura, das crianças, da juventude, de fazer uma feira desse quilate, dessa envergadura, ah, é, são esses, esses pequenos pontos de luz, assim, a FLUP é um ponto de luz na escuridão que nos encontramos. Foi muito enriquecedor pra mim. Porque tem uma, assim, um momento, às vezes, na nossa vida dessa loucura da arte que você se acha que você tá sozinho. Que só você que tá ali, tentando, tentando falar alguma coisa. E quando eu cheguei na Flupy e vi uma juventude negra, tão intelectual, tão uma sabedoria, eu fiquei, foi aquilo que me deu uma injeção de ânimo. A gente tá chegando ao fim de um processo longo, é extremamente criativo, que nos surpreendeu a todos. A gente está saindo desse processo com as histórias que a gente sonhou que fosse ter. E eu acho que é déjà uma boa forma de remeter em questão o mundo no qual estamos, euh, de le, de le repensar si Se arrive a réfléchir ensemble um petit moment, eu pense que déjà onêrimo uma parte do caminho. E acho que é preciso uma coragem imensa e um talento imenso para organizar é, para organizar este festival aqui é daqui que nasce aquilo que nos faz e nos dá vontade de, de, de criar. This has been so amazing already. It was just to be here and I woke up this morning trying to figure out what I did to like deserve to be here. It's such an honor, such a privilege. Isso aqui é um reflexo de tudo que a gente gostaria que o nosso Brasil fosse. O slam é a micro-revolução que eu acredito nesse momento. Assim, a gente está num momento do país muito difícil e o slam tem sido um espaço de resistência cultural. A cultura tem sido a forma das pessoas conseguirem sobreviver. E confiante, repleto de cultura, foi ficando mais falante, escrevendo literatura. Já não gagueja nem mesmo no telefone, levou sua voz pra rua, comprou até megafone. E hoje luta na rua pela cultura, educação, literatura, tem uma missão bem bela. Defende a voz da rua e a liberdade, a palavra e a verdade é um poeta, um tagarela. A vida é fluida, né? Mas aí é um momento que você para, você estagna aí ô, oh, vou ouvir a outra pessoa e o que, que a pessoa tem pra me falar. E tem uma gentileza muito grande da outra pessoa que me escuta, porque ela não poderia escutar, ela nem precisa. Então, eu acho que literatura é isso. Mano, eu tô na Floop, eu sou a revolução, sacou? Eu sou negro, eu uso dread e eu tô aqui recitando poesia, sacou? Eu já sou a revolução. Eu acho que todo mundo que tá aqui na Floop do... Yeah. Uh -oh. convocar as pessoas, então a literatura, eu acredito na literatura como uma arte é, revolucionária. Todo espaço de livre expressão, todo espaço que se coloque como uma voz, uma voz que não seja suprimida pela, pelo seu próprio contexto, que você possa imaginar futuro, esse espaço tem que ser muito bem protegido. Eu acho que a FLUP além de um espaço de resistência, é um espaço de reexistência, entendeu? É um lugar onde como se fosse um quilombo urbano. Todas as grandes mudanças da história da humanidade, todos os grandes momentos, eles foram narrados por novos narradores. É absolutamente necessário que a, que a, que a periferia possa narrar a si própria. E possa narrar o Brasil e possa ser incluída nisso. É, não vai ter nada no Brasil se isso não existir. A gente ter continuado, a gente ter insistido, estarmos aqui hoje no vídeo de fazendo a Flup, já é uma revolução. Ver aqui a quantidade de pessoas que pôde, a partir da Flup, dar um passo além, né? Poxa vida, isso é... faz com que eu respire e deixe tudo que foi contrário, tudo que foi mazela, tudo que foi opositor, né? E teve muito opositor esse ano, para trás e pense na frente. Eu já estou pensando qual a diferença que nós vamos fazer em 2018 hum. Obrigado, gente. Se quiser trocar ideia, estamos aí. Obrigado, Écio. É emocionante ver o trabalho da, da FLUP. Acho que é um grande momento esse, desse nosso debate de linguagens de resistência nas periferias para esse projeto de reconexão periferias que a Fundação Persio Abramo desenvolve. Então, para dar sequência ao nosso debate, eu convido o Flávio Renegado. É, boa tarde, todo mundo aí, todas e todos. É, primeiro agradecer o convite. Acho que a gente ter esse espaço de troca, de amadurecimento aqui das lutas, acho que é importantíssimo para a gente poder se reconectar mesmo com a gente e poder trocar essa ideia. Acho que é, ontem, desde ontem, a gente está vendo falas sensacionais de experiências lindas que estão sendo feitas. Acho que está faltando a gente só conectar mais mesmo. Acho que de repente até como extrato desse encontro aqui, a gente tem que formar uma rede aí de comunicação nossa, que eu acho que é o que fica de. que a gente está precisando mesmo, porque estamos é, vivendo essa revolução da comunicação, né? Acho que tudo que está acontecendo aí nos últimos tempos da nossa sociedade, ela é em função dessa revolução da comunicação e a gente, até por causa das novas mídias, das novas possibilidades, aí a gente está conseguindo contrapor é, a comunicação. Salve, Bruno! Liga do Funk representa nós, valeu. E e como que a gente está fazendo contraposição mesmo a esse poder de comunicação vigente aí no país e a gente com essas novas possibilidades que novas tecnologias a gente está começando a, a contar a história que eu até anotei isso para começar a falar isso né que a gente o tempo inteiro sempre vive a história que o opressor conta e a gente hoje tem a possibilidade de reescrever a nossa história de poder estar tá contando a história a partir do nosso ponto de vista e isso é importantíssimo porque o tempo inteiro esse processo de, de escravidão, ele fez isso com a gente. né? Nunca nos permitiu contar a história do nosso ponto de vista. E a África sempre trouxe isso, né? sempre manteve viva a história a partir da oralidade. E, por isso, a gente criou resistência a partir da oralidade. E a oralidade é o grande instrumento nosso de luta para poder fazer essa posi esse posicionamento e essa contraposição mesmo. Que a gente... É, faz isso de uma maneira tão simples que é o nosso ato de ocupar, né? O nosso simples ato de ocupar ele já posiciona é, uma luta imensa, né? Que a gente vem travando, né? Pois é, com o fim da escravidão a gente nós fomos libertos com a mão na frente e outra atrás, sem perspectiva, sem reparação de danos, sem nenhuma política de, de reinserção simplesmente fomos libertos e nós ocupamos ocupamos as periferias ocupamos as favelas criamos as favelas né, como força de existência e dali a gente continuou é, mantendo viva oralidade com isso a gente ganhou representatividade no setor da cultura para poder avançar né? o nosso grande instrumento durante muito tempo foi o samba. Né, como as, as culturas de matriz africana também, mas o samba ele foi um grande baluarte desse rolê todo, né, de poder falar o que a gente vivia, o que a gente pensava, o que a gente sentia e como é que aquilo tornava comum mesmo a, a, a, isso que ele diz é, é ótimo, né, porque as periferias são várias, apesar da gente ser periferia em qualquer lugar que a gente vai, mas cada lugar tem a sua particularidade, cada lugar tem a su, o seu o seu DNA próprio acontecendo. E o samba, a música, ele fazia isso. né Ele era o nosso recado para conectar com outro irmão na outra comunidade, ele fazia essa... Esse, ele era o narrador dessas histórias. E, com isso, para em de um determinado momento, a gente começou a ver né essa perseguição ao samba, por quê? Era a nossa forma de organizar, a nossa forma de refletir, de trocar ideia, de produzir. Intelectualmente também, né? Quantos poetas a gente teve aí, grandíssimos, que a partir do Samba marcaram história também, e outros foram surgindo a partir dali. É, nesse processo, eu sinto que o, que o rap, quando ele. Eu costumo falar, o pessoal tem até essa. A gente vive essa, esse dilema, né? O rap é norte-americano, não é rap norte-americano, e fica tendo esses debates. E para mim, eu resumo de uma forma pensando que tudo é África para mim, né? Tudo é África, tudo vem de, vem de vem de África e aqui a gente aprendeu a ressignificar. né? E ele, ele se ressignificou nos Estados Unidos e ganhou o mundo. E não é à toa que ganhou o mundo porque é uma parada que é do nosso, é da nossa resistência, né? A palavra. E o rap ele esse bastão do, do de manter viva essa essa oralidade dentro das comunidades. O rap ele assumiu esse bastão durante muito tempo e a gente viu também essa perseguição ao rap e como o rap foi perseguido, marginalizado, como o samba também viveu aquele processo, aquele momento. É, eu me lembro exatamente o dia que, que eu conheci o rap. Na verdade, eu vou até voltar um pouco nessa história, que eu acho que vale a pena, que eu lembro o dia que eu me conheci, na verdade, né? que foi um dia, eu, tava, eu tinha 11 anos de idade, eu estava na escola, estava tendo uma semana de arte e cultura, de repente chegou uma roda de capoeira angola, eu vi aquilo e fiquei maluco, eu não entendia por que eu fiquei maluco daquele jeito, como aquilo me tocava, e nem por que aquilo me tocava, mas simplesmente me tocava. E, e eu, eu lembro que quando eu fui, fui perguntar, tinha um menino da minha sala que estava fazendo capoeira, eu perguntei para ele, Pô, onde é que é que rola essa dança, eu quero ir lá dançar... Eu falei, isso é capoeira, a gente treina, não dança. <risos> e, tipo, me contando aquilo, eu falei, beleza, onde é que é, tal lugar. Eu cheguei lá e fui, fui, fui pedir uma vaga para poder treinar capoeira. Os caras me enrolaram lá um mês, falaram, não tem vaga. Eu fiquei indo um mês até o cara você assim, pode treinar. Aí, depois, eu tive que fazer o convencimento com a minha mãe. né Foi a primeira vez que eu comecei a praticar política na minha vida também. né Eu tive que ir lá, pleitear, poder ocupar aquele espaço voltar para casa, fazer o convencimento. Minha mãe não deixou, eu tive que pegar ela, levar ela lá para conversar com o professor, e para poder fazer capoeira. E ali eu entendi por que, que eu estava morando na periferia, por que que eu era o que, o que era ser negro, eu entendi que eu era negro, eu entendi que eu estava ali, o porquê daquele processo de exclusão, por que eu estava ali, a capoeira que me mostrou isso tudo. E quando eu tive, eu lembro o dia que eu saí do treino e... E, novamente, a, a revolução da comunicação chegou na minha vida, porque eu estava na casa desse amigo, a gente começou a ouvir uma rádio comunitária, eu nem sabia que existia rádio comunitária, liguei na rádio comunitária com ele, estava tocando o Bezerra da Silva, falei, uau, que legal essa rádio, mano. ficamos ouvindo, aí, de repente, entra Racionais MC cortando, uau, fim de semana no parque, eu falei, que som é esse? O que, é que esse cara está falando? Isso aqui é a minha vida, o cara está contando a minha vida. Na hora eu me identifiquei, já fui para o camelô, comprei uma fita do Racionais e fiquei ouvindo. Eu falei, eu quero cantar esse bagulho. Ele está cantando a minha vida, eu quero cantar isso também. E, a partir dali, a minha vida mudou, ressignificou. E eu comecei a fazer fronte aí desse, desse exército aí de jovens que estavam ali na periferia tentando mudar a própria história. E o rap mudou a minha história. A arte, a cultura mudou a minha história. E aí eu descobri várias coisas, né? Eu fui me descobrindo, fui me encontrando dentro do processo. Como. Essa história é muito legal. Eu fiz o meu primeiro grupo de rap, e aí. A gente estava já ensaiando há meses, escrevendo as músicas e tal. A gente está assim, agora a gente tem que tocar, né, mano? A gente já está ensaiando aqui há um tempão. Vamos arrumar um lugar para tocar. E tinha as quermesse de da igreja, a gente foi lá pedir para poder tocar, e o pessoal não deixou a gente tocar, a gente ficou sabendo que ia ter uma festa da associação de bairro, aí vai eu conversar, o pessoal falei com quem que eu tenho que conversar? Tenho que conversar com a dona Valdete, que é a diretora da associação, aí lá vai eu conversar com a dona Valdete, dona Valdete, beleza, a gente tem um grupo de rap, a gente queria tocar e tal, aí ela virou e falou assim, beleza, você pode tocar lá, eu falei, aqui massa, ela com uma condição, você sabe qual vai ser o evento que, vocês vão, que nós estamos fazendo? Eu falei assim, não, é o Dia Internacional da Mulher. Eu falei, ah, legal. Ela falou assim, para tocar lá, você vai ter que fazer uma música falando do Dia Internacional da Mulher. Aí eu virei e falei assim, tá bom. Aí aquela mulher, naquela simplicidade toda, me fez entrar na biblioteca a primeira vez na minha vida. Porque eu tinha que pesquisar, não tinha Google. Eu tinha que pesquisar o que era o Dia Internacional da Mulher. E ela foi uma segunda mãe para mim na vida, tá ligado? Uma senhora de uma sensibilidade, de uma humanidade que transformou minha realidade também. E foi um desastre o show, né? <risos> Mas ela gostou do rap que eu fiz e deixou eu tocar lá, e o show foi um desastre. Que emoção, som, aquelas coisas né? que acontecem. E ela viu que eu fiquei abaladaço né? Ela virou e falou para mim assim, né? Como só mãe sabe fazer, né? Ele falou assim, pô, isso é legal para caramba e tal. Nós temos uma associação. Vamos lá para você conhecer a associação. E me levou para dentro da associação de bairro. E um tempo depois eu já estava diretor da associação e militando e ajudando a construir a, é, resistência para aquela comunidade ali também. E aquilo foi mágico para mim e me fez entender que eu estava ali com o um propósito também de continuar ocupando e continuar transformando. Que eu acho que... É, com isso, depois, vem o funk né, dentro das comunidades também, e a gente vê uma nova forma de ocupação, até da palavra também, né, dos corpos, de tudo. Né, porque isso que é a mágica da parada, né? O tempo inteiro a gente, o novo sempre vem, né? O, o vídeo falou isso, E o novo sempre vem e vem com um novo discurso também, e a gente tem que estar tá aberto para entender, porque é, a gente aprende que, que existe a verdade, né? Depois a gente aprende que a verdade é uma ilusão também. Porque que é isso a verdade? A verdade ela, ela se manifesta de forma diferente para cada um, o tempo inteiro, e a gente aprender a construir, desconstruir isso é que é o genial, né? Da gente sacar que é, a gente tá o tempo inteiro em transformação, e mas uma, uma parada que durante o vídeo me veio aqui e, e, e é fato, né? Que o tempo inteiro isso fica transversal nos discursos ali, que Marx falou isso, né, mano? Que toda revolução ela começa com um livro e vai terminar com um fuzil na mão. Acho que é fato, é concreto, né? porque quando você liberta o cara, você dá acesso à ferramenta, instrumentaliza o cara, ele cai para dentro do fronte. Só de ocupar. Só por, por estar posicionado no lugar e poder trazer essa referência para o debate. E com isso a gente avança, né? porque a gente começa a ter essa discussão também de cidade, periferias e ocupações. Né? Porque a gente entende que, as periferias são, são as primeiras ocupações que acontecem, mas a gente vê uma cidade que o tempo inteiro nos rejeita, né? Nós viramos apêndices. A gente só na hora que dói, que incomoda, que a gente quer vai para o debate, vai ser tratado, vai ser discutido, né? E durante muito tempo a violência que acontecia nas comunidades, a cidade fazia questão de ignorar ela. Só quando começou, né? A gente viveu ali no no final dos anos 80, 90, a onda de assaltos, sequestros, e aí começa a discutir a violência das comunidades. Porque essa violência começou a romper a fronteira e começou a entrar para dentro das cidades. E a gente começa a ter esse debate de, de. Que comunidade é essa? Que cidade é essa? E a gente precisa, a gente começa a ter essa necessidade de querer estar nas cidades além de só trabalhar para construir elas, né? E acho que esse grande movimento que aconteceu na última década de, de reocupar o espaço público, ele é sensacional, porque ele mostra para a cidade, poder público e para a sociedade como um todo que nós somos parte dessa cidade. A gente tem em Belo Horizonte aí o Viaduto Santa Teresa como grande grande protagonista desse processo de ocupação urbana da cidade, que é onde acontece o duelo de MCs que virou o maior duelo do Brasil, né, assim, de construção mesmo. Acho posso falar até que de público também, porque né, cada edição, ele acontece hoje, hoje ele acontece quinzenalmente, e cada edição a gente consegue ter ali agregado ali mil jovens de comunidade ocupando o centro da cidade. Pra cantar rap e eu acho isso genial porque é o que a sociedade não queria né a gente ocupando esse espaço para poder trazer essa discussão e e aí a gente começa também a ir ver um outro um outra discussão agregado aí também que é a ocupação versus apropriação cultural né que aí a gente começa a ver a nossa cultura ganhar espaço ganhar força aí lá vem a sociedade com apropriação cultural para falar, opa, isso aqui é nosso. E já, já não começa. E o nosso deles é sem a gente, né? Que é um, uma parada que eu fico refletindo, né? que é isso? Hoje em dia a gente começa a ver esse padrão de tudo. Eu tava, quando eu fiz um ano passado, ano passado ano retrasado, eu lancei um clipe que foi até bem polêmico o processo do clipe, mas aí a gente chamou as meninas da Baticu para participar. E aí, no meio daquela fogueira toda que estava acontecendo, é, a Renata Prado, que, daqui de São Paulo, né, uma das organizadoras da Baticu, ela virou para mim e falou assim: mano, relaxa que nós vamos para dentro desse rolê, vai dar tudo certo, certo? O bagulho é o seguinte: a mulher preta hoje ela não está ocupando nenhum clipe de funk. Porque a apropriação cultural está tamanho, que agora você coloca as loura, gostosona, pá. E nós estamos aqui em resistência. Eu falei, cara, essa mulher ela é genial mesmo. Quando ela me fala isso daí, eu fico assim, uau. Porque é isso, tá ligado? Tipo assim, a apropriação cultural ela vai numa parada que a gente nem vai percebendo. E quando você vê, os caras já estão dominando. E ontem a gente estava ali, quando acabou aqui o. A atividade ontem a gente foi ali no, no Xangô, ali tomar. Fazer um happy hour, né? interagir com os irmãos. E aí, estava atrás de mim uma televisão transmitindo o um jogo do Corinthians, e na frente aqui transmitindo a novela. E eu estava batendo papo, e aí a música de abertura da novela nova aí, né? É do Baiano System com a Cássia L., era um remix, né? E eu estou assim, ó, do cacete a né? abertura, bonitona e tal. Eu falei, é, só faltou preto dentro da novela, né? é isso, tipo assim, pega a parada, usa do jeito que eles querem, pá, e a gente nunca está na festa, tá ligado? tipo Está sempre lá, e, e novamente, está lá o processo, os pretos são empregados, dentro da novela, e, novamente, acontece, vai acontecendo. Num país onde nós somos né, 65% para 70% da população, e a gente ainda continua, nesse mesmo lugar, fazendo o mesmo debate ainda, porque também a gente está precisando rever é o processo de ocupação desses espaços aí também. Mas aí a gente... É, só para ir caminhando para finalizar aqui, quanto tempo eu tenho? Olha que eu vou conseguir cumprir. Hein? É, a gente tem uma discussão né, dessa, desse processo da violência, do crime, do tráfico, que a gente o tempo inteiro necessita de rever os conceitos de como a gente faz essa discussão, porque é, o tráfico também ele é uma forma de ocupação que traz para o nosso povo, querendo ou não, uma autoestima que a gente ainda não conseguiu construir por outros caminhos, tá ligado? que a falta de educação, a falta de acesso, ele não trabalha essa autoestima com o nosso povo como a gente necessita. Então, o pessoal acha que ah, o, cara, o moleque entrou no tráfico pelo dinheiro, também pelo dinheiro mas o que o cara quer, ele quer ser aceito, acima de tudo. O cara vive num lugar que ele está totalmente excluído, ele está num lugar que ele está totalmente à parte de tudo. E ali ele acha um grupo que vai aceitar ele, vai empoderar ele, vai dar instrumento para ele ser um cara bem-sucedido dentro daquela comunidade. O cara não vai? Lógico que ele vai. tá ligado Só que é, é o sistema, né? ele é cruel. Ele está ali para fortalecer essa galera para depois ir lá e falar, pô, você é o bandido dentro dessa história. E o mais louco né, é que desse jeito eles ainda vão convencendo que os outros nossos são os mocinhos. Que têm a mesma cor, vem do mesmo lugar e colocam a gente para se degladiar o tempo inteiro. Então a nós estamos nos matando, né? Virou, é o é o, é o FC da burguesia, né, mano? Um século manda virar traficante, outros policial, e nós vamos ver eles se matando aqui, vamos ficar nos divertindo com esse processo. E cada vez mais, né, a gente estava.. Ontem, né, mesa de bairro uma coisa sensacional, né, a gente evolui o, o diálogo sempre, né? Que estava tendo lá um barato do. Eu estava tendo uma manifestação, já mandaram um drone lá para a manifestação, um drone que, com os oito braços, já joga a bomba de gás acrimogênea no bagulho. Pá. Então, quer dizer, você nem precisa ter o. A, a, a mão de obra humana para poder fazer o processo. o próprio dono já vai lá e resolve. e o tanto que o Brasil, né? A gente estava conversando isso que o Brasil ele é, é um lugar onde se testa muito as armas para as guerras, né? Também Porque a gente vai lá e vamos testar no Brasil se der certo lá dá certo em qualquer lugar, né? Mano? Porque a violência aqui ela é um instrumento. a gente Entender, né? porque na, na nenhuma guerra é por acaso, né? porque tem toda uma indústria acontecendo aí, e a gente está sempre subjugado para esse processo aí. Mas o saldo é esse, é ocupar, resistir e transformar sempre. Pique MST, certo? Essa aí, valeu. Obrigado, Renegado. Então, dando sequência à nossa mesa linguagens de resistências nas periferias, Uh, vou passar a palavra para a antes. Vou pedir para que alguém aí cinco intervenções uh, para a gente fazer o debate depois. Então, passo agora a palavra para a Freitas. Boa tarde. É, bom, eu sou a Maite, sou daqui de São Paulo. Eu nasci no bairro do Grajaú, ali na região da Zona Sul, Santo Amaro. E eu sempre, quando tenho que falar assim publicamente, eu gosto de dizer que eu nasci do outro lado da ponte, né porque, para chegar aqui no centro, eu tinha que passar por pelo menos duas pontes. E só quem mora na zona sul de São Paulo sabe o que atravessar essas pontes significa. E, e aí atualmente eu moro mais próximo do centro e também só eu sei o que é estar tá morando mais próximo do centro e não ter que atravessar mais... Duas horas e meias de ponte no transporte público, mas pegar uma hora e meia para ir visitar minha família, ou ir no pagode da 27, lá no Grajaú. É, então, e isso, na verdade, assim determina muito o que eu venho a ser e as coisas que eu venho fazendo hoje. Assim, ser essa pessoa que se deslocou muito cedo para o centro da cidade, porque aos 16 anos, 17, eu vim fazer um curso de teatro aqui no centro. E aí a partir disso muitas coisas foram sendo sendo minha vida passou a se mobilizar muito para arte, né? Então foi no primeiro momento como atriz dentro do teatro. Aí eu fui para a escola livre de teatro de Santo André, pegava todos os transportes públicos que existiam na cidade possíveis para voltar para Santo Amaro, que aí eu mudei do Grajó para Santo Amaro. E aí atualmente morando aqui no centro e mas sempre tentando me provocar e atuar em projetos onde eu esteja sempre nesse deslocamento constante, não só para a Zona Sul, mas para a cidade como um todo. É... Vou fazer alguns pulos. assim. Atualmente, eu colaboro num projeto de vídeo chamado Empoderadas, que é uma websérie que ela é difundida através do Facebook. E ela é um, pro, é um projeto pensado pela Renata Martins, que é uma cineasta, roteirista, em que a gente monta equipes com mulheres negras, né? que a gente pensa esse protagonismo da mulher negra no audiovisual, e para a mulher negra, num primeiro momento, quando a gente vai entrevistar mulheres que vem tendo experiências daquilo que a gente chama de empoderamento, mas que eu entendo que são experiências de vida, experiências de construção de mecanismos para que essas mulheres possam existir numa sociedade machista e racista. E aí o empoderadas, além de mulheres negras, também tem buscado ouvir mulheres indígenas, né? Porque também a gente tem entendido pelo menos eu tenho entendido que eu preciso abrir melhor a minha escuta e a minha sensibilidade para esses corpos que vêm sendo exterminados historicamente. Assim como a população negra é exterminada, a população indígena também é exterminada. Então, a gente tem tentado criar essas pontes, esses laços, e eu acho que a gente tem conseguido fazer isso de uma maneira muito bonita, respeitosa, entendendo o lugar de fala, o lugar de narrativa, o lugar de escuta de cada uma de nós, mulheres negras e mulheres indígenas. E, também, aí, quando a gente pensa em mulheres negras, a gente não fica só na cidade de São Paulo, a gente pensa nas mulheres negras imigrantes, nas mulheres negras refugiadas, nas mulheres negras quilombolas, porque também a gente entende que a gente precisa, de alguma forma, dar conta de ouvir essas pluralidades de histórias. Aí, fora do Empoderadas, eu tenho um projeto que acontece há seis anos, que é voltado para as rodas de samba daqui de São Paulo. E, ano passado, a gente teve uma experiência no Rio de Janeiro, de percorrer alguns lugares da Baixada Fluminense e algumas rodas de samba de lá, que é justamente para entender um pouco esses fluxos de memórias, né? de como que, é, a gente vem encontrando mecanismos de existir através da arte, através da cultura, e esses mecanismos são, eu entendo que são essencialmente para a gente poder discutir o direito de memória, porque memória é um privilégio. Né? lembrar a nossa história, lembrar o nome do pai, o nome do avô, da avó, do bisavô, da avó, para a população negra, em especial, é um baita privilégio. Né? Eu tenho o nome até da minha bisavó materna, mas para nela, eu não sei o nome do meu bisavô. Então, a gente, eu, enten, eu vim com o tempo entendendo que eu precisava ouvir essas histórias e entender esses espaços de construção de memória. E aí também essa perspectiva de me deslocar na cidade e de voltar para onde, onde eu vim. Ano passado, eu fiz um projeto dentro de uma escola pública, lá no Grajaú, que é uma escola que... no Sté Garcia, que foi uma escola que eu estudei, e uma escola que meu pai dá aula até hoje. E a gente fez um projeto chamado Alto-Falante de Quem é essa Voz. E aí a gente ficou quase, quase dez meses na escola, provocando os alunos do ensino médio a, a entender que escrever era uma ferramenta muito potente, de que contar as histórias deles era uma, era uma possibilidade muito interessante, e de que entender os mecanismos da imprensa, de como a construção de notícias se dá, era uma forma de subverter a forma como eles vinham sendo relatados, né? Porque o nosso, eu entendo que o maior problema não é que a gente não se vê, a gente não é representado na mídia, a gente não se reconhece na forma como nós vamos ser representados, né? A gente é representado o tempo inteiro mortos, mas eu estando viva é muito difícil eu me ver morta. Então a gente ficou, eu fiquei ao lado de uma outra amiga minha que é do Piauí, a Patrícia, a jornalista a gente provocou esses estudantes a construir um fanzine em onde eles contassem um cotidiano, contassem o que eles quisessem falar, se quisessem escrever uma receita de bolo podia, porque a receita de bolo ou a história da vida deles tem o mesmo valor, né? Porque o bolo tem uma função afetiva e foi super potente essa possibilidade com eles e no final do do projeto eu a gente teve uma, uma certa ousadia que foi de levar o Mia Couto para essa escola. e Claro, né, o Mia é um escritor branco, é, moçambicano, loiro, foge de todos os estereótipos que a gente tenta criar sobre a África, mas ele é uma voz muito potente no que diz respeito à memória e construção de identidade. né E, no país dele, ele, essa, essa voz é muito viva, e ele é reconhecido como essa pessoa que vem... É, extrapolando, que vem levando a Moçambique para o mundo. né? E aí foi muito potente, porque eles falavam assim, nossa, a gente nunca esteve diante de um escritor. Nossa, então é possível a literatura? É, é possível, é só escrever. né? Ou só ter o interesse de contar, pelo menos, a sua história. Porque e, é, eu acho que, atual, acho que atualmente o maior desafio não é a gente entender que as nossa voz pode ser dita e pode ser escutada, mas é a gente compreender que, diante de tantos emudecimentos, eu não gosto de usar a palavra silenciamento, porque eu acho que o silêncio é um orixá. né? Então, se a gente está silenciado, a gente está na presença dessa força, dessa força ancestral. Mas eu prefiro usar emudecimento. Então, diante desses emudecimentos históricos, é, entender subverter a lógica do MUDC para daí silenciar, para daí você entender que tem voz, é um é um processo muito libertário, pelo menos tem sido assim comigo e tem sido assim nas histórias que eu venho escutando. E aí, enfim, esse fanzine aconteceu, ele virou, acabou virando fanzine trilingue porque essa escola que a gente ocupou tinha alunos bolivianos e tinha uma, uma aluna boliviana na turma, e a gente pediu que ela escrevesse, escrevesse em quechua, em espanhol, que ela escrevesse da forma como ela quisesse, e aí virou um fanzine trilingue E aí, junto com tudo isso, o meu projeto de samba atualmente, a gente está para lançar uma coleção de quatro volumes, né, sobre o samba, e a gente reuniu 84 autores, que vem, tem gente do Amatá tem, tem Rio de Janeiro, São Paulo, mas aí, desses quatro volumes, dois volumes são só com textos de mulheres, né, pensando o samba, os sambas, as sambas, as rodas, e todas as diversidades que o samba propõe de existências e de construções sociais, né, porque eu entendo que o samba ele é uma organização social, né, quando, se ele surge no terreiro ou se ele surge nas ruas, não importa, ele, ele modifica ali o, a comunidade, o entorno dele. Daquele, durante aquele período em que ele acontece, tudo muda. E aí a gente está para lançar essa coleção, e um dos nossos maiores desafios, quando a gente estava falando né, com os autores, principalmente as mulheres, era assim, incentivá-las a nos enviar os textos e dizer que elas podiam escrever desde uma frase tipo, samba, para mim, é até textos mais complexos, artigos científicos, o que elas quisessem escrever. E a gente ficou muito espantada quando pessoas que são consideradas grandes nomes da música brasileira, uma cantora em especial, não conseguiu nos mandar um texto. A gente falou, mas se ela não consegue mandar o um texto, quem vai conseguir? né? E aí a gente, a gente ficou observando muito isso, do quanto que... Eu tô, acho que estou puxando para a literatura por influência da Flup, viu? <risos> Mas do quanto que a caneta ela é um instrumento muito potente e de quanto nós, mulheres negras, a gente parece que nos foi tirado o direito de escrever. Né? De que quando até para escrever o próprio nome, às vezes é um grande esforço, né? dependendo do contexto em que a, em que a gente se encontra e então assim pra a gente reunir esses 74 textos de diferentes gêneros para falar sobre o samba numa perspectiva da primeira pessoa porque eu também defendo muito que falar em primeira pessoa é um grande é a maior revolução sabe eu não ter medo de dizer eu penso que eu acho que eu não acredito nisso porque também quanto faz parte da construção de sujeitos, né, falar o eu e de certo modo a gente vem eu venho percebendo que historicamente foi negado da população negra dizer eu né porque quando a gente pensa que ai <risos> mas quando a gente quando eu penso que nem às vezes até os próprios nomes né em, os nomes ancestrais assim os nomes de que alguns escravizados recebiam não eram nomes de sujeitos, eram nomes de coisas. E esses nomes ainda se têm registro na história do Brasil. Então, dizer eu é muito forte. Então, eu acho que, de certa forma, esses três projetos que eu citei, assim que são projetos que eu atuo e que eu respiro eles, eles trabalham nessa, nessa perspectiva de fortalecer o eu, né? de não ter medo das narrativas. De, não, de entender que contar a própria história, de que ouvir a história do outro, é uma grande ferramenta revolutiva, assim, e que talvez essa, para mim atualmente, é a grande subversão do sistema em que eu, em que, a gente, em que eu estou vivendo, assim, de que ouvir a história do outro não é algo que é muito valioso, né? E criar mecanismos, criar espaços que possam catalisar essas vozes, essas histórias. É realmente um ato de futuro assim, Porque se a gente Se quanto sociedade A gente não conseguir ouvir a história do outro E não entender O caminho que se construiu para estar aqui, aqui hoje Quantas pontes eu tive que atravessar para estar aqui hoje é, é negar novamente E é fazer novamente o, o jogo que está colocado aí Então acho que é isso